Salve, pessoal! Aqui é o Ferrez. Vocês estão bem? Estão escapando? E a gente voltou aqui, ó, na cena do crime. <risos> Rapaz, o que eu tô recebendo de igreja pentecostal dizendo não deixa o homem voltar à cena do crime. Inclusive, eu não sei se crime é uma palavra que corta a monetização. Deve ser crime, meu pai, minha mãe, meu irmão, qualquer coisa que eu falar, porque esse dia o Instagram me deu outro shadow ban, olha que beleza. Os caras atiram na Polícia Federal, joga a granada. Aí o policial vai lá e fala, meu querido, vai ser do jeito que você quiser. O pessoal lá é administrativo, o pessoal lá não sabe de nada não. Vem com o papai, vamos tomar um café. Mano, que tiração do caralho, né, mano? E vai milhares... Eu não vou falar pessoal com problema mental, porque não é. Pessoal com problema mental... Tem um remedinho que ajuda, tem um tratamento que ajuda. Aquilo ali não é, mano. Aquilo ali é problema ético, moral, civilizatório, eu acho, tá ligado? Não tem como dizer aquilo. Um monte de imbecil em volta da casa do cara, torcendo pelo cara. Eu falei isso no vídeo de ontem, né? Então eu não preciso nem me alongar muito, vocês já sabem a minha, minha opinião sobre isso aí. Mas hoje eu pensei em a gente abordar um tema, pessoal, de resistência mesmo. De resistência, porque eu fui na minha palestra na, na, Eu fui na minha palestra foda, pleonasmo total né? Eu claro que eu tinha aqui na palestra Eu fui fazer uma palestra na, na Biblioteca Mário de Andrade e lá um cara falou Ferrez tinha gente comentando lá que por que resistência? Resistência a quê? Né? É resistência ao governo é resistência à opressão é resistência a essas pautas assassinas que estão aí, né? Por isso que eu falo, a resistência continua resistindo, que é até um título do... Acho que é Realidade Cruel, se eu não me engano. Minha, uma das minhas bandas preferidas, certo? Então, mano, dentro disso tudo, uh, você tem que explicar por que, que você está resistindo, tá ligado? O Brasil virou um bagulho de louco, rapaz. Você fica sem ver televisão, ou você vê as notícias, né? Porque eu vejo pela internet as notícias, eu não tenho mais TV... É, canais de TV abolida a minha casa Eu vejo tudo pela internet E aí eu, eu indico pra vocês também fazerem isso é, E aí você fica vendo as vezes, Você fala, mano, não acredito Eu fiquei três horas sem ver as notícias E um cara atirou na Polícia Federal Jogou granada Agora o cara vai ser pego na casa dele Com o maior carinho do mundo, mano então, assim, eu fiz o um abaixo-assinado no Twitter, vocês podem ir lá se cadastrar, porque eu quero esses policiais agindo no Capão Redondo, no Jardim Jagadeiro, no Jardim Rosana, Jardim Anja, vocês estão comigo ou não estão? Vamos trazer esses policiais para cá, rapa! O moleque empinou motos, policial, por favor, o senhor poderia parar de fazer isso? Está é, é, deixando os ouvidos da população um pouco ruins, mas se o senhor também não puder, vai ser do jeito que o senhor quiser. Pode empinar, dá bope, passa por cima da viatura que se foda. E passa a mão na minha bunda. Porque só faltou o policial falar isso aquele dia, né? Olha, eu vou falar para você. É privilégio branco que chama? É, né? É privilégio branco. Então, rapaz. Nós temos aí poucos dias das eleições. Eu vou fazer uma nova convocação, porque esse canal aqui só serve para isso para gente falar de cultura e para tumultuar, mano. Não é à toa que o meu podcast também chama Avesso, que a meta é a avesso é o lado certo. A meta é tumultuar. Ó, os caras tirou da gente. Vamos lá. As pautas, tá ligado? De, contra a Globo. Os caras tirou da gente que a lua não existia, que a gente falou que essa ida da lua não existe. A lua, por enquanto, existe ainda. Até um desses caras falaram que não existe, né? A, a, os caras tirou da gente toda a guerra ao governo. Agora eles são pró-governo. Aqui é a única pa, o único país do mundo que até pichador na rua picha pró-governo, mano. Porra, o cara, em vez de pux, pux, puxar uma frase dizendo que o quilo da carne tá caro, o cara... Nós somos o bozo. Pô, vocês estão de brincadeira comigo, mano. Eu sei que não é todo mundo também, ainda bem, né, mano? Mas da, é assustador não é, rapa, quase metade da população aqui desse país, quase 50%, embarcar numa loucura dessa coletiva, adesivar carro, esse de um idiota adesivou o carro, gastou 3 mil reais para adesivar o Bolsonaro de, dirigindo e o Lula preso atrás, entendeu? Então, mano, não deixe o Bolsonaro voltar à cena do crime, não deixe ele que vai voltar a ser a cena do crime e depois do dia 1 de janeiro a gente vai ter aí o que, que é tanto sem ano em tudo que é lugar. Porque não tem mais como o um homem reverter, rapa. A verdade é essa. Vamos meter o foda-se nesses caras aí. Esses caras querem que a gente desista. Vamos meter o foda-se. Não tem como reverter mais. De 6% a 7% da população votando a mais no Lula, que é o que está acontecendo até agora, como que vai reverter? Como que vai rever tanto que os caras agora acusaram a coisa das rádios do Nordeste? Não, eles não estão distribuindo conteúdo fascista do Bolsonaro nas rádios do Nordeste. Ó, oh, como se cada cara do Nordeste que ouvisse a propaganda do Bolsonaro, falando, meus amigos, com meus... Eu não vou imitar esse demônio, não, porque eu não, não, não vou fazer isso, não. Se vocês quiserem, imitação vai em outro lugar. É, não, não consigo, não dá pra... Mas, o cara chamando de amigo, mano. Amigo. Amigo tá ligado? Você vê a, a falsidade, você vê... É... Aí um amigo meu me fala assim, rapaz, veja isso aqui, esse debate no Monarch Talks, né, inclusive esse vídeo também tá na, vai estar tá na mesma plataforma do Rumble aí, que é bom a gente estar tá lá, hein, Monarch, pra gente ficar também pondo um pouco de bagulho contra, senão nós estamos fodidos, né, é bom eu estar tá ali também pra estar... Tá... Rapaz, que o negócio tá feio. Foi entrevistar uma mulher lá e um cara, não vou nem falar o nome desses dois diabos aí pra não dar embora, porque é gente muito o xarope. E eles, comparando a, a escória que eles falam, né os miseráveis, que eles falam, os miseráveis são o lodo, né? e nós somos as plantas em cima. Então, o lodo, ele tem que. né Não dá nem para repetir o que essa mulher falou, mano. Eu não sei como o monarca arruma esses convidados. Eu não sei, mano. Se eu procurar aqui, o um cara mais louco desse lugar inteiro, eu não ponho um cara que chega perto. De um boy desse que o monarque convida, mano. Você viu essa entrevista? Cara, é ridícula demais, mano. Eles são sommelier de pobreza. O cara fica medindo, não, porque a população... Não, é normal ter a pobreza. Não, é normal, tem que ter a pobreza. Tem que ter os miseráveis. Aí a mulher vai lá e fala que a gente é o lodo. A gente é o lodo. E aí é, no, é normal as outras classes Elas estarem uma melhor que a outra. É normal, entendeu? É normal. Mas eu vou falar para você, mano. É, ainda bem que a gente tem a cultura conosco, né? Vocês falam, não, os progressistas, o pessoal de esquerda, o pessoal... Mas a gente gosta de cultura, rapaz. A gente gosta de cultura. Um amigo meu esse dia, eu estava conversando com ele, para ele reavaliar o voto dele, se ele quiser entrar, continuar entrando na minha casa. E ele pegou e falou assim, não, mas no final de tudo que eu troquei ideia, tudo? Expliquei tudo, mano. Até 51 casas com dinheiro vivo. E aí o cara fala para mim, é, mas aí vocês vão aumentar a atividade de vocês, né? Shows, palestras, bagulho vai aumentar, né? É por isso que vocês estão interessados. Eu falei, claro, o seu filho mesmo aprendeu a ler com quem? O arrombado. Seu filho leu a aprender comigo. E tanto evento que seu filho foi meu, hoje seu filho tem interesse em ler. Então, claro que vai aumentar, porque é um governo que gosta de cultura e não de armas. Entendeu? Mas não é por isso que tem tanta gente. Porque todo mundo viu que ficou no fio da navalha. Olha quem tá com os caras, mano. Leonardo, um exemplo de homem de família, um exemplo de lutador, um exemplo de bom moço, né? Zezé de, de Camargo que agora não é mais Zezé de Camargo, ex-Luciano, certo? Zezé de Camargo, ex-Luciano, né? Que agora também... Por que será? Né? Vai doer no bolso deles 100 reais o quilo do bife? Não vai, mano, os caras têm fazenda, que se foda. Põe mil reais o quilo da Alcatra e deixa o pobre se lascar. Eles vão vender mais boi, vão vender mais show. Oh, se eu tivesse recebendo um cachezinho de 1 milhão e 400 mil, cantando as músicas que os caras estão cantando aí, você acha que eu tava achando ruim? O pessoal tá achando ruim por isso, rapa, tá ligado? Embora nunca ninguém vai me pagar nem um real pra cantar uma música sertaneja, que ninguém é louco, né, mano? Eu quero dar uma novidade pra vocês também, pessoal. Quando a gente foi montar a Editora Comic Zone, é que se vocês permitem mudar de assunto um pouquinho, falando de cultura, né? Quando a gente foi montar a Editora Comic Zone, eu e o Tiago Ferreira, a gente recebeu muitos haters. Não tantos da minha parte, mas da parte do Thiago que o menininho é problema da internet. Né? Mas aí o pessoal tudo lá falando, não, essa editora não vai funcionar, essa editora... Aí tem um imbecil lá que falou, dou um ano para essa editora falir e flopar, eu dou um ano. O Tiago me mandou esses dias, esse, esse... eu não vou pôr aqui porque não vale a pena expor um cretino desse, mas é gostoso quando o cara agora tem que aceitar que a gente já passou de mais de um ano, muito mais de um ano, né? e que a gente está chegando a 50 edições publicadas. Sabe o que é, pessoal? Você vindo de uma favela como Capão Redondo, que é de onde eu venho, inclusive eu estou aqui agora, no Jangadeiro, gravando esse vídeo, e você não tem dinheiro para comprar um gibi na banca. Você não tem dinheiro para comprar um gibi na banca. Você tem que esperar o patrão da sua, da sua mãe ir lá e te dar um gibi sem capa, para você poder ler. Entendeu? Ó, tem alguém chamando aí, será que é aqui? Então dá uma olhada, problema. pode dar uma olhada, o vlog já perdeu o rumo todo. Quando vai falar de cultura, acontecem essas porra aí. Entendeu, pessoal? Mas você imagina. E nós chegamos a 50 publicações. Essa aqui é a edição 49, mano. Tá ligado? É a edição 49. A cara de lua, que é agora que vai sair, é a edição 50, certo? Logo, um Jodorowsky, mano. Você imagina? Um Jodorowsky. Sabe o que é um Jodorowsky no catálogo? Um cara que, assim. Eu tive. Agora faz um ano e meio que eu tive o primeiro quadrinho dos Jodorovs que eu não tinha condição de comprar essas edições de luz que a gente está publicando aqui eu não tinha condição de publicar nenhuma inclusive, esse aqui é o Hanks Ranxerox, acabamos de lançar também, olha que coisa linda vem um adesivinho aqui certo? mas olha que coisa maravilhosa, Hanks né? porque mudaram o nome do tamborino e do liberatore certo? e do shabat ó, apresentação olha isso Olha que edição incrível, certo? Tem toda a apresentação feita aqui. Meu, pensa um quadrinho pesado, pesado, bonito. E agora a gente está lançando o cara de lua, a edição 50, tá bom? Então sinto muito a quem desejou que a editora não fosse para frente, porque nós é teimoso e nós vamos para frente mesmo, tá bom? E ano que vem, independente de qualquer coisa, nós estamos lançando mais uma outra treta, nós estamos montando um escritório, tá ligado? É próprio, né, da Comic Zone, da Sul meu, que vai abrigar todos os nossos trampos e vai fazer consultorias também para outros artistas, beleza? Então, se você quiser seguir a gente, segue lá, ó, a Comic Zone, você pode seguir no canal Comic Zone no YouTube, pra você vê os vídeos, porque o Thiago fala muito melhor de quadrinhos do que eu, ainda bem que sua editora estava ferrada, beleza? Então segue lá, canal Comic Zone no YouTube, ou você segue no Instagram, Canal Comics Zone também. E se você quer ver essa no... nova iniciativa aí que nós vamos lançar no que vem, certo chama Indústria 262. T tem no Instagram, por enquanto. A gente está montando o um site ainda. Mas tem no Instagram. Indústria 262. Tá bom? Desculpa a minha voz, eu ainda estou um pouquinho ruim, porque eu fiz uma turnê nos interiores, né Batatais, Morragudo, Ribeirão Preto. Quero agradecer demais o pessoal que me viu lá, Mano, trombar vocês, dar um abraço. Quando vocês chegam perto de mim, pede um abraço. Aí eu sei que vocês são do canal. Né? Quando vocês falam na palestra, eu estou escapando, fé Eu já sei que vocês são aqui do canal. Então, muito obrigado a todos vocês que eu trombei lá. Foi muito importante. E é isso aí, vida que segue. Ó, tá faltando alguns dias para a gente apertar o 13, hein, pessoal? Vamos se posicionar, hein? Não somos nós que somos contra a vida. Nós somos a favor da vida. Nós temos que meter a mão no peito e se posicionar. É nós, rapa.